Parece que estamos quase prontos para partir. É uma pena não termos tido mais tempo para focar nos feitiços. Presumo que esteja praticando os feitiços que vimos. Estou sim, professor. Bom, acho que nunca vi alguém se dar bem tão rápido com uma farinha de segunda mão. Será uma força considerável quando conseguir a sua. Agradeço, professor Fig. É uma alegria trabalharmos juntos antes das aulas comer. <risos> azar George, que bom que a minha descrição enigmática do nosso local não o impediu de nos achar. Já aparatei para destinos muito mais vagos do que esse. Mas confesso que errei um pouco os cálculos na primeira tentativa. Dei um grande susto nos espectadores dos teatros de West End. Já passou muito tempo. Quando eu recebi a sua ah, coruja, eu... Melhor não falar aqui, não acha? Elazar. Hum? Ah, claro. Conversaremos no um trajeto até Hogwarts. Temos um banquete e uma cerimônia de seleção para atender. Uma ótima ideia. Contanto que sua jovem companhia não se importe que eu vá junto. De maneira alguma, senhor. Vá na frente. Fazeras que não vou ao castelo. Vai ser bom ver aquela pilha de pedras velhas. vou partir para a Escócia. Foi por pouco. <risos> e quem é a sua companhia de viagem? Uma nova adição. Adição? Sim, senhor. Vou começar os estudos no quinto ano. Que extraordinário. Com certeza. Nenhum professor jamais viu alguém ser admitido em Hogwarts tão tarde. Eu também não. É claro. E como a turma do quinto ano já pratica magia há quatro anos, o diretor pediu para que eu colocasse seus estudos em dia antes das aulas começarem. Bom, você não poderia ter pedido um mentor melhor. O professor Fig não é só um docente excepcional, como também um bruxo muito intuitivo e talentoso também. O Sr. Osric exagera nos elogios. Acredito ser esse o motivo dele crescer tanto no ministério. <risos> Você viu isso? Eu vi. Há opiniões diferentes sobre Red Rock ser ou não ser perigoso. Apesar de ainda não ter convencido meus colegas do Ministério, eu acredito que ele seja uma grande ameaça. E foi a sua esposa, Elazar, que há meses me alertou das atividades dele. Miriam? Como? Ah. Ela me escreveu sobre Rock antes de morrer, curiosa pelo que o Ministério sabia sobre as atividades dele. Antes que pudesse responder, recebi isso aqui. Foi a última coisa que ela me mandou, Elazar. Foi entregue pela coruja dela, mas sem nenhuma carta. Só posso presumir que… Ela teve que se livrar disso logo, para manter a salvo… Do Rainrock, provavelmente. Não consigo abrir. A magia que protege isso aqui é poderosa. Parece que é metal de doente. Aquele símbolo... Que brilho é esse? Eu não vejo nada. Eu também não. Pelas barbas de Merlin, como você... Espere. Não sabemos o que. Segure. Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wigenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. O que aconteceu? Pobre short. Não acredito que ele... Aquela coisa maldita, atacar uma carruagem no ar, um dragão normal jamais faria. Professor? Ah. Senhor, onde estamos? Não sei ao certo, mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal? Um item encantado que leva quem o tocar para um lugar específico. Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero, mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal, ou por quê. Mais longe de Londres do que a carruagem poderia ir. Estamos nas terras altas da Escócia. Senhor, Aquelas ruínas, você que acha que a chave deveria nos levar para lá? Eu acho. Nós não imaginávamos que o dia seria assim. Miriam enviou a chave de portal para Jorge por uma razão. E acredito que ela... E agora o Jorge morreram tentando descobrir para onde a chave levaria. Se tem certeza de que está bem e caso não se importe, quero explorar esse lugar. Sem problema, senhor. Bom, vamos tentar encontrar um caminho, mesmo que não esteja visível. Tome cuidado. Onde acha que a sua esposa conseguiu a chave de portal que nos trouxe aqui? Boa, velho! Miriam passou anos buscando provas de uma forma de magia ancestral há muito esquecida. Magia ancestral? Sim, uma magia poderosa usada por poucas pessoas, que parece ter se perdido no tempo. O Castelo de Hogwarts é uma fortaleza dessa magia ancestral. Foi construído com ela. Não sei quando ela conseguiu a chave de portal, mas tenho certeza de que tem a ver com o que ela buscava. Oh, tem um caminho ali embaixo, por aqui. Mas senhor, por que sua esposa estava buscando provas de magia perdida? Miriam queria entender como uma magia tão poderosa desapareceu do mundo bruxo. Falava do bem que ela poderia fazer. Mas magia não é diferente de outros poderes. O que realmente importa é quem está usando. Isso é gelo? Não está frio bastante aqui? Parece ser algum tipo de encantamento. Alguém queria bloquear esse caminho. Vamos ver o que você tem praticado com a varinha. Concentre-se no meio. Isso foi um pouco mais duro do que eu esperava. Você está evoluindo. Ah! Oh, ali em cima! Agradeço, senhor. Estamos chegando. É logo ali. Acho que valorizava a privacidade. A chave de portal nos trouxe aqui por uma razão. Vamos dar uma olhada e procurar o que parecer fora do lugar. Professor, é um tipo de mural. Se o fosse um vidente. Interessante. Professor, essa estátua… Esse pode ter sido o lar dele! Aquela pedra cristalizada e encantada de novo, mas o que ela está bloqueando? O que é isso? Professor Fig! Que estranho! Por que alguém conjuraria aquela pedra encantada aqui? E como tem uma sala atrás dela? Que sala? Não estou vendo nada. Ali, aquele brilho de novo, como o do recipiente da chave de portal. Por oh, Merlin, o que é isso? Por Godrico? Onde nós estamos? Não acredito nisso. lá não pode ser É, é, só um instante. <risos> <risos> Boas-vindas ao Banco de Gringotts. Cofre número 12, eu presumo. <risos> Exato. A chave... De portal da sua esposa? Ah, sim, é claro. Por aqui vamos. Fique perto. Vão na frente. as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. <risos> cofres existem em Greenwoods. Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do sabão principal. Os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Greenwoods? Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas. Ou as duas coisas podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? Cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Não vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Gringotts. Há mais de quatro séculos. Ele fica na parte mais profunda do pano. Acomodem-se. O caminho é bem longo. do cofre. Cofre 12. Que dia é memorável. <risos> hum. Pode ser A passadeira daquele guarda estava brilhando. E com o um brilho no recipiente da chave de portal Não, mas escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. Uh, o que é? Nos perguntamos sobre aquele duende Ele vigia a seção mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um doente está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então até hoje. O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere! Boa sorte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Hum. Revelio, talvez. Revelio? Sim, um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a farinha e concentre-se. Velho, Ali, eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta. Bom, oh, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal se o que você está vendo revela o um caminho, ouço dizer que estamos prestes a descobrir o segredo desse cofre. Vá na frente. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Grevelius, conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Grincotts. Revelio. Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo, mas está no chão. Numus! O que aconteceu? Quando eu me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua, mas é como um reflexo no chão. Revelio, Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá, mas a posição das estátuas não combina. Espera. Você se mexeu, e o reflexo girou na direção da luz. Hum, talvez você devesse usar Lumos. Lumos! Muito bem. Agora, o Reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a Luz. Professor! Professor Fig! Professor, cadê você? Isso não é bom. Pra onde eu devo ir? O que está acontecendo? Os resquícios de magia parecem estar se guiando. Lumos! Ah, era pra cá que estavam me trazendo. Outro brilho. Lumos! Lumos! revele Acho que eu tô por conta própria agora... Lumos! LOMOS Preciso alinhar essas estátuas com os seus reflexos todas de uma vez. Parece que eu não tenho escolha. Vou ter que lutar para sair daqui. Vamos! Está você? Como foi que. Que lugar é esse? Eu não sei. Mas eu encontrei isto flutuando naquela bacia. Essa não é uma bacia qualquer. É uma berceira. Para ver memórias. Será que. Tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral, como eu posso. Sua habilidade é de ver mais que os outros, não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho a quem faça de tudo por esse conhecimento? Sim. E se estivermos corretos, Charles, a bruxa ou o bruxo que concluir as provas será provado merecer esse conhecimento e a responsabilidade que o acompanha. Fizemos todo o possível. É isso que você vê? O brilho que os circundava? Oh, sim, senhor. Impressionante! Consigo ver magia, rastro de magia ancestral para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir, mas que nunca… Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos… Que diferente de quando olhei um momento atrás. <risos> Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. <risos> eu tinha razão, Renrock. Parece que minha reputação me precede. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Wreckham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. <risos> Senhor, eles tinham a chave do cofre. <risos> Meça suas próximas palavras. Eu. Eu só estou dizendo que as instruções do cofre 12 eram bem claras. Senhor, eu. Eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha. Não tenho paciência para traição. Então onde estávamos não conseguirá nada comigo hum, bem talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil <risos> Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surtia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penseira o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender.